Toda arrogância, todo orgulho, toda vaidade acabam no túmulo. É fato que sete palmas abaixo da terra tornam todas as pessoas iguais. O que faz a diferença depois disso é a tua obediência a Deus, se foi vivida ou se foi rejeitada enquanto você estava vivo. Então não confunda a paciência de Deus com permissão para pecar. Os prazeres que o pecado te oferece são temporários, mas o destino que o pecado te leva é eterno. Então, no meio de tantas vozes que você já tem ouvido, escolha ouvir a voz de Deus. A porta é estreita, mas continua aberta. Você é um cristão e está passando por luta? Reclama não. Você não é uma exceção, não. Outros irmãos... Ao redor do mundo estão passando pelas mesmas lutas, pelas mesmas provas, pelas mesmas circunstâncias. Jesus nunca prometeu para você e para mim a ausência de problemas, de lutas, de provações, não. Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos.